Como é que é a maltinha? Vou jogar aqui Bad Wars Ok? Se me virem a jogar mal a culpa não é minha Ok? Eu não sei eu Não sou um pro player de Bad Wars Tipo a maior parte das pessoas estão a jogar não. Né? Mas pronto Ok? Bom... Uh, este mapa... Eu não curto nada deste mapa Mas é yeah, ok, agora que eu estou a gravar vídeo não vou acertar eu Já consegui tipo 3 ou 4 2, uh, eu uh, consegui duas swings e agora vou conseguir a uh, zero. Se eu jogo bem, é tal. 1, 2, 3, 4, 5. OUF! Estou a uma pessoa a mais, eu não sei porquê. Ok, aqui já dá para comprar uma picareta. Vamos comprar aqui 15 a picareta. Ok, agora precisamos de 20. Ok, isto é um pouco secante. Vamos... 12, 13. ok, está a demorar uma beca mas espero que quando este vídeo for publicado eu tenha aprendido a editar com o filme agora, porque eu não sei editar com o filme agora da grande raiva porra, esqueci do que é que eu quero ah, o que é uma tesoura, agora lá vou eu ter de buscar, ah, está fixe está fixe agora preciso, isto ali eu já não dá para comprar mais, venho aqui, peço desculpa pelo barulho, mas eu tenho para o barulho no jogo para saber se há alguma explosão aqui, para saber se algum inimigo entrou, por isso, eu não sei se vou para o centro ou se é que é só para os diamantes, ou tento tocar ali o vermelho, acho que vou para o vermelho, só que para eu ir para o vermelho, preciso fazer uma ponte não né? só tenho literalmente tipo 2 coisinhas ah fixe para ser esmeralda. As, mas isto só tem 3 lados assim da grande raiva espera aí que aqui já tem 2 porra tinha de lagar agora né deixa ver como é que está a net mano a net está de boas eu só gostava de saber o tipo, que é que aconteceu né só tem 2 cantos what the fuck que o green já foi, se eu for para lá, que lixado é que eu estou agora a apanhar bem recurso. Por isso, talvez vá para o... para o blue tem um ponto até lá? Não. Ok, preciso de algum que já tenha um ponto feito, é tipo estilo vermelho, né? eu não consigo subir lá. Eu acabei de pobre para o vermelho, eu vou. Vestir. Ui, já fui. Ah, shit. There we go again. Ok, vamos lá. Montiga. Isto é a CMR. <coughs> Agora vão todos a dizer a nossa cama, que já sei, isto é sempre assim. Conte nossa cama, vamos já preparar pegar aqui nos ferros. Eu vou comprar aí uma espada, talvez. Não era esta a espada que eu queria. Porra, não tenho. Então, cara, que é tão caca Só preciso de 12 ferros. I think, é Só que eu só tenho 10. Ok, não se bem. Ok, 12. Ok, agora se eu isto, posso ir aqui. O oh, que é que eu queria? Isto. Ok, uh, posso guardar estes. Agora, tipo, vou guardar isto aqui. aqui. Vou sacar deste aqui. Uma aqui. Ok. Já dava para comprar uma picareta, se eu fizesse uma picaretazinha, só por sim Só para ter alguma coisa. Ok, de Pronto, já posso continuar aqui a jogar. Porque só faltam os gajos. A cena que se vem aqui para aqui alguém, estamos completamente fodidos. não sei como é que eu fiz esta ponte. Tipo, alguém me explique, mano. Eu estou a zerar, boema. Só porque eu ganho duas partidas antes, não significa que eu seja pro player, ok? Essa é a cena, eu não sou pro player. Tem alguém, eu não consigo... Daqui é que anda ponto de vista, só que depois a cena se ele manda bola de fogo, eu todo lixado. Ok, ele é um verde, ele é um verde, vou saltar tá no momento certo. Ok, ele vai vir de baixo. porra ok para ter algum vermelho lá ok o uh, red já acabou já. mas para ter lá alguns recursos que eu posso pôr no baú doente que eu sou stonkst Um é assim mesmo agora posso vir aqui comprar o quê? o que é que tem aqui? utility Maçãs douradas, ok, deixa-me comprar só aqui uma espada, ok, tools, Eu talvez uma para não dá, ok, Aran okay. Golanek, ok, tenho duas maçãs douradas, isto e isto, talvez isto aqui para comprar, aqui, Posso guardar pelo menos os recursos agora. Este tempo aqui. Este guarda-se, sabia? Já fiquei sem em sair alguma coisa sem. já sei. Okay. Falta alguém do red. Puto. Isto está tudo comido. Como é que. Ah, easy! Easy! Porra, easy! Ok, mal tinha. O vídeo só tem 7 minutos. Eu estou a fazer tipo para o vídeo tenha. sei lá. Tipo uns 20 minutos então, yeah. Estou a tomar uma beca Se vocês quiserem podem sair do vídeo Mas ao menos subscrevam-se e deixem um joinha Maltinho deixem o joinha no vídeo Alô galinha da Akatsuki Olha Um K-popper. O Dream Oh my god Dream GGG777 Uau, velho é fixe Mal tenho, eu gostava de saber se vocês queriam que eu trouxesse mais coisas de servidores, tipo Skywars Temos Skywars, podemos jogar Skyblock Tipo qualquer cena, estão a ver É, é muito mais fixe do que Aqui, depende Eu curto Bad Wars, eu podia encontrar outro servidor se vocês quiserem e tudo Eu posso até procurar outro servidor para jogar, sei lá Ok cena, assim, né? tipo, egg, egg Wars também é boa da fixe. E a maior parte das partidas que eu jogava de Egg Wars eu ganhava, por isso, não sei, não sei, posso, posso muito bem estar com sorte. Porque quando eu jogava era no telemóvel, então, yeah, yeah, fica fixe. Bom, maltinha, como é que começou as vossas férias? Ainda começou fixe, até, tipo, está é tudo boas. A ver se ainda sai vídeo hoje com um amigo no Survival. Uh, bosta, esqueci -me. esqueci -me de comprar a picareta, 5, 6, 7, 9, 10, ok já foste, chego aqui, ok, 10, aqui, aqui, aqui, e como sempre guardo isto aqui. Ora ele deve estar a juntar para comprar alguma cena para defender a cama, por isso enquanto isso. Vamos atacar ali o vermelho... É sempre mais fixe, não, a ver... Ah, se eu estiver a atacar... Em vez de ficar só a observar que só fazer pontos, é só porque... Ok, ok, okay. vou ter de matar mesmo. São estúpidos! What the fuck?! O gajo olhou para mim e cagou! Tipo, what the fuck, zé... Pensas que ninguém te vê, né? Ok, tenho a noção que já foste, né? Ok, menos um. Ok. Ok, mato. Menos um. Ok, ok, não tenho. Esqueci de comprar uh, coisas, mano. Esqueci me completamente de comprar... Uh, Aqui. Não. Ok, green Bad já foi Eu acho que ter de ficar contra o azul, não sei porque se Somos que estão mais ativos, talvez vá contra o azul sim. Yeah. Ok, eles já fizeram um ponto para o meio fixe, fixe, fixe Não, tu és estúpido Tu és estúpido Ok, maltinho, é o seguinte Lembra-me de outra coisa, podemos começar a fazer lives na Twitch Apenas se vocês quiserem Lives no insta ou assim vou falar mais com vocês, estão a ver? Bom, enquanto isso, deixem-me lá para ir Ok, estão mortos, estão a viver. Tipo, yeah. Agora venho aqui, guardo estes aqui. Quer dizer, já posso preparar armadura. Isso é fixe. Se eu puser já a armadura. Ok, até se já Já gastamos os 12. Aqui já fizeram um ponto os gajos. para aqui. Eu agora, só para me player, vou fazer aquela cena do... Ok, sou estúpido. Eu tenho retardo. Eu há bocado fiz, agora estou a achar o pro player. Bué da ficha, oh mano. Sou bué da pro player, não vem-me. matei o outro com ajuda, mas matei. Voltem para lá, voltem, volta, volta, volta, volta. Volta para lá. Falta? Oh porra Tu queres o que? Tu também tá oh Dream da Xuxa Dream da Xuxa Bosta também não jogo nada porque é que eu estou a falar do Dream da Xuxa Xuxa Xuxa da mamadinha Ok ficha, sei, sei muito fazer coisas the... Está-se bem tipo já yeah, de boas, tipo só vou sacar daqui um ferrinho então, já yeah, de boas, vou comprar ali uh, uh, pedras do Ender para proteger mais a nossa cena, estão a ver 21, 2, 3, 24, ok porque só faltam nós e o Blue que é um pouco lixado sabendo que eles devem ter talvez cheio de cenas, mas eu yeah, não me importo Ok, eles estão do tipo caguei é para cama, mano. Tipo, what the fuck, Zé? Também tipo, nunca vi umas pessoas tão caguei é para cama, mano. Mas é yeah, de boas. Eu não me importo, são vocês que depois perdem os pontos. Que esta coisa só dá pontos e o carroças, depois já vocês que perdem. São burros, pois não sabem fazer nada. O caralho está se bem. Vou sacar aqui demais. Não é isto, aí. ok. Isto aqui, ok. Dá vovó, mais por isso yeah, vou gastar. Eu torneio aí, ok. Agora o que é que eu preciso fazer? deixe pôr aqui, ok, está okay, bem, agora aponta aqui, aponta ali, aponta ali, aponta ali, ok, está feito. Agora, eu podia ir atacar algum destes, mas eu não estou com muita vontade. Ok, agora posso tentar ir para o verde, apanhar alguns recursos, se calhar. Não, eu não preciso. Ok, o outro uh, try to escape the room. Ok. Agora o que é que nós precisamos de ir? Para o blue. Ora o blue é no outro canto eu vou para o vermelho. Não, o vermelho não tem para o outro, para o meio. Ok, tem sim, okay, sim estou então indo, se vamos para o azul, assim como quem não quer nada Vou chamar assim anda a pontinha Ok sou estúpido Por que é que eu subi na ponte? Quando posso fazer simplesmente isto, ok? Easy, easy. E não vai dar. a ver? Vocês têm esses stonks, ok? Agora vou. Por... Porra, não consigo correr, mano. Que raiva. Ok, uh, vou aqui. Vou tentar invadir o azul porque eu sou estúpido, estão a ver? E tipo, não tenho nada para fazer da vida. Vou jogar Minecraft. Ok, isto vai dar para mais ou menos duas partidas, por isso eu estou de boas, ok. Fez mais esta partida e acaba o vídeo, mas yeah. ok. Vamos lá jogar, enquanto okay, eles vão atacando e são estúpidos. Eu vou invadindo dinda deles, ok. Vendo boas, vou subindo, subindo, subindo, passo aqui, dou grande saltinho para ver se não tem buraco. Depois agacho-me, passo por aqui, passo aqui, vejo o gajo, o gajo vem para cima e eu morro. Okay. What the fuck, eu fechei Minecraft? What the fuck, eu fechei Minecraft? What the fuck, eu uso drogas, hein? Oh my god. Não oh, é maldinha. Este foi o vídeo. E. Tchau.